Há quase 10 anos no mercado, baseada em Fortaleza, a quarta etapa Soluções TI oferece serviços e soluções de qualidade com custo competitivo. Atende clientes de diversos segmentos em todo o Brasil. Uma empresa B2B com atendimento especializado através de profissionais com experiência e supervisionados por quem entende de tecnologia. A quarta etapa fornece suporte presencial e remoto e consultoria de processos de implementação de sistema. Temos uma estrutura pronta para o seu atendimento, com flexibilidade de horários, inclusive fora do horário comercial. Por possuir uma estrutura horizontal nos processos de decisão, a quarta etapa garante pluralidade de ideias e agilidade na resolução dos seus problemas. Conectada ao mercado e aos avanços tecnológicos, a quarta etapa, soluções em TI, evolui e garante a você o atendimento e segurança que a sua empresa precisa.